Bem, gente, eu tenho duas datas de aniversário, para começar falando um pouco isso, parecido até com a história de Lula. Eu, na verdade, nasci no dia 11 de março, mas os meus pais não tinham dinheiro, então eu fiquei como 26 de abril. Então, eu faço em casa o 11 de março, que ninguém sabe, e lá faço o 26 de abril, que é a data... Oficial. Né? E, e isso é muito interessante porque eu tenho uma história meio difícil, assim, né, como criança e, é, e minha mãe, quando eu nasci, eu nasci fora do casamento da minha mãe, aquela confusão toda. E aí então, é, ela escolheu esse nome de Benedita, porque dizia que era naquela época, né, minha mãe era um bandista, aquela sincretismo, bandista, católica, bandista, aquela coisa. E dizer que era para mim, São Benedito me proteger. Então botou o nome de Benedita. Mas a família inteira me chama de Ditinha. Odita, oditinha, ficou dita, ditinha, dita, ditinha. Então, quando é, às vezes as pessoas olham assim e veem alguém da família me chamando, odita, oh, para cá, dita, para lá, eu disse, não, eu explico, gente, olha, para casa eu sou a dita, para fora eu sou a benedita. Então esse é um pouquinho do, do nascimento da Benedita. Então, eu nasci no, no meio de uma confusão tremenda. Minha mãe, naquela época, estava morando na Praia do Pinto e já estava se mudando para o Chapéu Mangueira, que é onde eu morei 57 anos da minha vida. E, ali, nós aprendemos em casa com, com, com nossos pais que eles gostavam muito de política, e eles eram getulistas até no outro dia. E era interessante, né? porque é, eles falavam do Getúlio, mas tinha uma coisa na, na, na família que era muito legal, que era o, o fato do... Você vai perguntar depois, você vai saber por que, que eu disse que eu sou uma filha fora do casamento, que eu sou filha do José e do João, mas depois eu explico. Então, então, é, então minha mãe, né, casada com o José, e o José que pensava que era meu pai, então eles eram assim, é, católicos, umbandista, tudo junto. Né? e gostava muito de política muito muito eles viu é, envolvidos lá com aquela coisa e foi é, minha mãe era parteira e ela era um bandista então ela tinha um centro de um banda e isso fez com que nós nos aproximássemos muito cedo das questões sociais do vizinho, da vizinha, aquela coisa, tem que dividir isso, aquilo, por lá. E ela botava a gente para ficar fazendo campanhas. Eu tenho ainda, na minha cabeça, muitas musiquinhas de campanhas antigas né, que ela fazia, mas todo mundo tinha que ter aquele foto do Getúlio Vargas pendurado na favela, toda a favela era assim retrato do veinho na parede, né? era a campanha que se fazia, então eu fui ali vendo minha mãe se envolvendo, eu fui envolvendo também, é, quando minha mãe faleceu, eu tinha 15 anos, aí eu fui me envolvendo na comunidade também, sempre bem envolvida, então eu era, fazia parte do comitê de favelas, porque na época era proibido né, fazer essa coisa de comitê, é, é, associação, né? era subversivo, então o comitê era uma coisa que o, as assistentes sociais tinham controle, entendeu? Dava aquelas assistências e naquela época o Partido Comunista atuava muito nas comunidades junto aos trabalhadores, né? Então eles sempre estavam no controle da, das comunidades, né? E eu é, como tantas outras meninas que não tiveram oportunidade. Minha mãe tem 15 filhos e eu fui a única que completei é, o ensino porque eu sou a única que, dos, das filhas e dos filhos de minha mãe que tem curso superior. Os outros não conseguiram alcançar. E, por isso, eu também... Eles, minha mãe investia psicologicamente em mim. Você tem que estudar, você tem que ter... E ela tinha essa coisa de negro tem que ter brilho, você tem... Ela não dizia brilho, negro tem que ter brilho. Depois eu achei que ela tinha razão. Não era brilho que o negro tinha que ter, negro tinha que ter brilho mesmo, brilhando. Então, ela dizia isso e a gente tinha que estudar, tinha que estudar para não ser igual a ela, para não ser igual o meu pai. E aí fui me envolvendo na comunidade, nas coisas da comunidade. Depois conheci Paulo Freire, aí conheci o método Paulo Freire e trabalhei muito nesse método Paulo Freire na comunidade. Né? E num período ruim, no período de 64, né? onde a gente não tinha muita liberdade, não tinha muita, não tinha nenhuma, né? na comunidade tinha toque de recolher, e você não podia fazer casa de alvenaria, eles derrubavam, você não podia ter uma discussão dentro de casa que era motivo para o exército vir derrubar a sua casa, não importava para onde você ia, quer dizer, a gente teve esses períodos. Quando vieram falar do PT, né, que estavam pensando na criação de um partido político, Aí eu já estava cansada e eu falei, ah, eu não vou não, esses políticos é, só querem é, para eles, a gente quando precisa não acha ninguém, a gente fica pedindo voto para eles, aquela coisa que ainda hoje existe, né? Muito desiludida, né? E aquela, aquela coisa de passar para você que você é incapaz, culturalmente, né, você é pobre, você é preto, você é do morro, você é da favela, você é ignorante, então, como é que você, isso daqui não é para vocês, né, vocês podem nos apoiar, que a gente vai ajudar vocês, então, assistir coisas incríveis feitas por, por político na comunidade, até de colocar uma bica, hoje, amanhã ganhava a eleição, mandava retirar aquela bica, um negócio impressionante, mas... Insistiram, insistiram comigo, o pessoal que estava trabalhando na comunidade, né, insistiram, insistiram, falei, tá bom, eu vou nessa reunião, mas não vou, e eu tinha lá na, na comunidade, né, tinha muita organização, na verdade, comunitária, passava muito pelas aquelas lideranças comunistas, hein? a antigona do Percebão, então... É... Aí eles diziam para mim, ''Pô, você está indo para esse negócio?'' Você está indo, isso aí é, é, não vai dar em nada, isso aí é um trampolim para o Lula, para o Lula ser candidato, e a gente não, e tudo mais, e não sei o quê. Mas mulher, sabe, mulher um pouco. Aí eu dizia para a diretoria lá do comitê, ah, não, eu vou, eu quero, eu quero ir. Trabalhava com as mulheres na comunidade, aquela coisa, e eu fui. Fui a São Paulo. É, aí eu conheci Lula de perto, né? Fiquei, não fui sozinha, chamei dois companheiros para ir, duas lideranças comunitárias, que uma depois eu casei com ele, né? mas isso é outra história. E aí eu fui e ouvi, ouvi aquela gente toda falando, né? Aí vi lá, vi Frei Beto, vi, vi um montão de gente lá. Aí eu voltei, né? E com a impressão seguinte, mas se olha a intenção. Se é partido dos trabalhadores, por que que eu vi aquela gente toda lá? Tinha estudante, tinha intelectual, tinha um monte de coisa, e eu não tinha até então, a gente só aprendeu a votar nos outros, né? Não participava de nenhuma discussão do ponto de vista é, teórico de construção partidária. A gente via, eles iam fazer aquelas reuniões na comunidade, como ainda fazem, né? mas era só chamar aquela coisa e ir embora. E eu vinha despontando na comunidade como uma liderança, que eu nem gosto de falar isso, que, que liderança. Mas, é, é, porque eu tinha uma letra bonita, segundo o machismo, então, eu só podia ser secretária. Então, só me botavam para ser secretária. E eu, com aquilo, como secretária, eu organizava as mulheres, porque era proibido a mulher votar, era proibido a mulher... era proibido tudo para as mulheres, até porque o estatuto... Do comitê, depois passou a associação, era do estatuto comercial. Como é que o estatuto comercial vai poder servir para uma favela? Né? Não vai, né? você vai ter aquela coisa. Então, a gente, eu tinha dentro de mim que precisava mesmo ter alguma coisa que a gente pudesse, sei lá, acreditar. Aí eu fui lá, vim com aquela coisa, muita gente botando. Né, na cabeça, essa é divisão, vai dividir, é, é um partido que veio para dividir, não veio para somar. É, eu fiquei fiquei pensando, disse, não, eu vou, eu vou, eu vou. Aí é, tive muita gente que foi conversar comigo, Benedita, você é uma liderança, anda pelas favelas todas, você podia ajudar na construção do PT, e aí eu comecei pelas mulheres. Vamos embora, porque a gente vai entrar no partido. E esse partido, a gente vai ter vez e a gente vai ter voz. E era alguma coisa. Aí saí, aí... Fiquei conhecendo mais, aí o Lula também. Depois, eu quero conhecer essa Benedita, que falam tanto lá do Rio de Janeiro, uma liderança comunitária. Aí passamos, estive na casa de Lula, Lula com aquela famosa sopa dele. Aí comecei, gostei demais de Marisa, e comecei a assim, ter um, uma conversa tão, tão. Eu acho que é, é aquela. O Lula é. É aquela, aquele personagem que toda liderança é, gostaria de ser, sabe? E, e ele é mais do que isso, mais do que um político. O Lula é muito companheiro, sabe? Ele consegue te convencer das coisas de uma forma que me botava em cada fria. <risos> Eu me apaixonei, me apaixonei, eu digo, se eu não vou acreditar no Lula, quem é que vai acreditar, né? Eu sou favelada, sou do... não, eu vou, vou ajudar esse partido aqui, eu vou ajudar esse partido. Aí saía, a gente vai ter vez e voz, as pessoas, como os homens estavam muito mais duros, né? Aí eu botei uma mulherada imensa no partido, eu saí pela, pela comunidade aí é, a gente fazia aqueles discursos, aí depois, quando os intelectuais, né, os teóricos do PT, viu que estava crescendo aquilo, e que as pessoas tinham tinha que ter um partido de massa, mas não tanto, tem aquele cuidado, né, aquele trato, aí começamos a fazer os núcleos e as discussões das comunidades. Aí a gente chamava o pessoal, o pessoal vinha, aí eles falavam, falavam, falavam, falavam. Aí quando eu falo eles, o pessoal fala, eles que aí eu digo, olha, os teóricos do PT. Aí eu vinha e falava, falava, falava, falava. Aí daqui a pouco ninguém entendia nada, nem eu, mas aí daqui a pouco as pessoas começavam a levantar. Olha, nós estamos com vocês, nós estamos com o PT, o Partido dos Trabalhadores, mas a gente tem que acordar cedo, que a gente tem que botar a lata na, na, na, na, a lata d'água <risos> para encher na fila de madrugada, o outro tinha que entregar pão, o outro tinha que. só sei que todo mundo tinha que trabalhar, ninguém aguentava aquelas reuniões que não tinha hora para acabar. Eu aguentava um pouco mais, porque eu sou evangélica e estava acostumada a ir para a vigília. Então, passa a noite orando. Eu acho que eu aguentava um pouco mais. É. Mas os outros aí, tá, tá bem, então até a próxima, até a próxima. E não acontecia nada. E eu, eu ficava ouvindo o que Lula falava. né Eu só acompanhava o Lula. Aí eu via Lula ia para lá. E o Lula começou a me convidar também, né para dar um giro com ele. Inventou essas, essa... Inventou, não, foi uma coisa fantástica essa história da caravana, né? E eu fui naquelas primeiras caravanas do Lula, o Lula pelo Nordeste. Aí você nem não se mete com a Benedita, porque agora ela só é PT, ela só é PT para lá, PT para cá. Aí chegou as eleições, chegaram as eleições, a gente tinha que filiar, filiamos o suficiente, agora tem que sair os candidatos. Aí eu falei. Bom, então vamos reunir, o meu negócio era a comunidade. Vamos reunir toda a comunidade e a gente vai fazer a campanha. Aí reunimos a comunidade. Aí, quem é que vai ser agora candidato? Porque tem que ter candidato, os mais teóricos vão ser deputado estadual e deputado federal e os menos teóricos que éramos nós. Né? Aí eu disse, eu até brincava, nós somos covarrasa, vamos lá, porque a gente, a gente não, vamos sair de vereador. Aí ela incentivava, vamos vereadores, vereadoras, vamos sair. Mais uma vez os homens, né a mulherada foi, que foi, aí acharam de me escolher. Ai, gente, mas eu? Ninguém me conhece, quem é que vai votar em mim? Só o povo da, da, da favela? Aí eu, eu achava o seguinte, quem é que vai votar em mim se eu sou igual a eles, eu não tenho água, eu não tenho isso, tenho aquilo, igual a eles? E as pessoas votam para as pessoas resolverem as coisas. Como é que eu vou? Não, eu não, não, não, eu não, eu não vou, não vou. Mas aí a mulherada juntou e disse, não, vai ser você a nossa candidata teve outras, né, Julião Batista, outras, mas aí candidata. Falei assim, Meu Deus, eu sou candidata. E eu já fazia campanha antes pelo MDB, né, porque era só existir área ali MDB. Aí eu tinha aquela intimidade com aquele povo todo lá do MDB. E aí teve o Eudes, né, que o Eudes veio para o PT o Ayrton, a, a Bete Mendes e, no Rio, a gente tinha o, o Liste, Lúcia Arruda, aquela classe média, né, e que tinha também, na sua teoria, que tinha que ter gente da base, né. Então tá, todo mundo resolveu, Benedito ser é candidata. Aí eu falei, gente, como é que eu vou ser candidata? Eu não tenho um centavo. O PT não dava nada. Ninguém dava nada. Como é que vai ser isso? Aí a gente ia para a rua, fazia a campanha. Quem vota em pat... quem bate cartão não vota em patrão. Ninguém até hoje. Eu fico pensando como é que a gente poderia ser eleito quando quem, quem bate cartão não vota em, em, em patrão. O importante não é não é como é o importante não é o é Importante é competir. Sim. Importante é botar o um projeto. E eu ficava assim, mas gente, se a gente não vai botar, quem vota em é um patrão? Quem bate cartão não vota em é um patrão? Como é que vai? Como é que eu vou pedir o voto? pessoa que trabalha com ela. Que, que a gente... Ai, não não, não vota patrão. Aí eu olhava que um monte de patrão e de patroas com a gente. Os companheiros e companheiras de classe média candidatos. Né? Eu via aquela contradição, mas eu ia, ia para frente. Aí vamos, vamos. No Rio de Janeiro, na cidade, eu fui a única eleita do PT, para a vereança. Ah... Aí é que a coisa começou. Aí, eu, o PT é uma escola fantástica, extraordinária, para tudo. Para o bem e para o mal. Para disputa ferrenha. Ninguém tem dó de ninguém. E disputa, e disputa mesmo. Mas a gente conversava muito com Lula. Eu olhava as coisas que Lula fazia e eu digo, não, tem que, tem que ir assim mesmo. né? É, tem que ter, PT, é o PT mesmo, a gente gosta do PT, e aí eu to, me tornei uma vereadora nacional, porque aí né, a gente tinha que sair para falar do feito do PT, mas a gente no Rio sofreu muito, porque era a volta do Brizola, o voto era vinculado, e por isso a gente não teve muito. O Lisanias foi o nosso candidato a governador, Lula saiu candidato em São Paulo. Claro que nós não ganhamos, porque é, o PDT chegou com, primeiro, aquela briga, se ele ia ficar com a sigla ou se ia roubar aquela, aquela confusão toda no Rio, mas todo mundo se sentia realmente assim, é, como é reconheceram o esforço do Brizola, tudo que aconteceu, e tinha que votar no Brizola. Aí, você chegava na comunidade, era Brizola, Brizola, Brizola, Brizola, Brizola, ia juntar uma coisa com a outra, Brizola na cabeça, Brizola na cabeça. Isso foi pegando, pegando. E a gente dizia assim, meu Deus do céu, será que a gente vai ter como a gente vencer isso? Mas vencemos, né? PT conseguiu fazer, foi Benedita, mas também... Foi Lúcia Ruda, foi eleita, Liste foi eleito, então a gente começou no estado do Rio de Janeiro a dar essa caminhada e esse, e esse mandato de vereador, mandato que andou pelo mundo. E eu saía com Lula, também gostava demais. Tem algumas cenas fantásticas, extraordinárias, porque o Lula é muito pessoa, ele é muito gente, né? E, e ele também é, é terrível né ele, aqueles conto dele, aquelas piadas e, e eu conversava muito com ele, eu dizia assim Lula, você sabe que vocês são, são muito machistas? e ele falou, vou levar você, Benedita para você falar essas coisas que você fala comigo, para você falar lá no congresso, ah, fui fui no congresso da CUT primeiro, olha, foi muito engraçado aí cheguei naquele bom de homens, aí eu olhei, todo mundo discutindo, ah, tá, socialismo, não sei o que, você quer lá, e o, o, os nossos é, aliados não tão aliados é, de esquerda, partir do, do igrejeiro, coisa, porque isso, pode trabalhador, ninguém pode, eu é contra o trabalhador, tem que trabalhar. Bom, tudo com muita inveja de Lula, a verdade era essa, da liderança de Lula e tudo, aí eu cheguei, cheguei lá, vai falar, Benedita, a grande liderança do Rio de Janeiro, e tudo, da favela, do Rio, de Chapéu Mangueira. Aí eu fui falar. Eu cumprimentei todo mundo, falei, mas duas coisas eu me lembro que eu falei. Gente, trabalhador tem sexo, tem raça e tem ideologia. Então, esse negócio de ter só homem na direção essa coisa de ter só homem, não ter mulher, não ter negro, nossos companheiros precisam saber que quando eles chegam, alguém tem que ter gravado isso, porque até hoje eu, eu, eu, eu, eu penso, de, Puxa, eu queria ter comigo aquele discurso que eu fiz, que eu fiz lá. E que depois o Lula falou assim, vocês ficam falando essas coisas para Marisa, daqui a pouco Marisa não quer que eu faça mais... para que, que, que, que é, no, como é? Daqui a pouco, a Marisa não quer fazer mais nada para mim dentro de casa. Que, que a gente pensa, não, Lula, você vai, ter que, você vai ter que pegar a nossa bandeira das mulheres. Mas você, porque, sabe por quê? Você é o líder. Você sabe que vocês são machistas. E se você pegar essa bandeira, você é quem dialoga com o seu... Já pensou em dialogar com o peão sobre sexualidade feminina? Você vai dialogar, dialogar com o direito da mulher. Imagine, que história é essa? Que negócio é esse? Né? E depois participação política ali, vou botar diretoria com a mulher, vou botar... Que a, eu digo, ah, nada. E a gente vai ficar pregando o panfleto, não, só pregando para a gente participar. Ele, muito brincalhão, foi engajado. Aí teve um dia que nós saímos nós fomos para o Nordeste e eu sou evangélica e também a gente procurou fazer um trabalho essa coisa eu não me esqueço nunca e eu lá com aquele jeito e o Lula e ela é evangélica ela é evangélica aí o pessoal lá tomando as cachaçinhas dele menino como o povo do Nordeste gosta de comício nós estávamos atrasados, acho que tinha um sol de 40 graus. O pessoal estava firme esperando, eu quase desmaiando, eu que moro no rio, né, com calor e tudo. Eu quase desmaiando. E aquele povo esperando o Lula, gente. Aí nós cheguei lá. E até tinha evangélicos lá, um monte de evangélicos. Aí sobe um companheiro para falar, eu tô lá no naqueles palanquezinho, né, feito lá pelo povo. Aí sobe o um companheiro para falar e o companheiro tá falando. Aí arrumaram dois microfones assim, do lado e do outro. E eu tô ali, tô prestando atenção. Só ah, que só eu, né? Negro absorve muito calor, né? E naquele tipo, meu Deus do céu, o que é isso? E o povo dando a falar, e fala, e fala, e nada que Lula fala. Nunca vi uma pessoa como Lula, gente, para ouvir. O cara tem ouvidos, tem mesmo. E eu fico invejável como ele ouve, ele ouve. Em qualquer situação ele ouve. Ele, isso é muito fantástico. E ele ouvindo, e vai lá, louco, não sei o que. E estava assim em volta, né? um monte de evangélico já tinha sido apresentado, se né? se evangélica. Tá? Hum. Aí o um companheiro chega, tem um que faz um discurso, fala assim: Eu quero uma sociedade, eu quero uma sociedade para os trabalhadores. Eu quero também uma sociedade que a gente possa ter os filhos da gente, toda a gente na escola trabalhando. Eu quero uma sociedade assim, eu quero uma sociedade assada. Aí então, eu quero uma sociedade sem sacanagem. E eu falei: sem sacanagem, não. O microfone é aberto. Sim. Aquilo olha, eu não me esqueço disso nunca, nunca, nunca, nunca porque ele foi dizendo que ele é uma sociedade de tudo quanto e depois é muito que é uma sociedade, sem sacanagem e eu, muito brincalhona também, é o meu modo eu, sem sacanagem não, mas saiu sem sacanagem não, e agora eu para olhar para baixo, os crentes, tudo... Aí saímos dali. Aí tinha um cara lá, não sei se era fazendeiro, o que que ele era, tinha convidado o Lula, para o Lula ir para a gente passar lá, a noite lá, né? mas aí os companheiros, ah, o companheiro vai ficar com gente, o companheiro Lula, tá. aí nós passamos lá na casa desse, desse cara e tinha uma, uma bandeja né? cheia de frutas lá em cima da mesa, uma mesa grande de madeira, tudo lá. Aí, né, nós estamos olhando, eu estou lá, acompanhando, aí conversa daqui, conversa dali, aí daqui a pouco, vamos, vamos, vamos levar o companheiro, vamos ficar com a gente, gente. Aí chegamos, altas horas, o companheiro não tinha nada para comer dentro da disso, não sei se Lula se lembra o Lula disse que ele só sonhava com aquela bandeja cheia de frutas que a gente deixou na casa mas são coisas assim eles pensavam naquela bandeja cheia de frutas e a gente ali companheira deita aqui a companheira deitou e eu só meu Deus, tomara que o dia amanheça eu tomara que o dia amanheça porque aí o Lula tomou a cachacinha dele, pronto, né aí o outro também tomou e eu que eu não tomo nada gente, eu falei, ai não eu não vou aguentar, ai o dia amanhece lá vamos nós não, gente, outra vez de novo mas são assim coisas fantásticas, né que o PT, que eu é, vivi e continuo vivendo né? ainda no PT, a nossa luta, é, por exemplo, para o direito da mulher, né? porque a gente aprende na casa da gente, essa coisa do machismo. Né? Por exemplo, a minha família, né? minha família, uma família que minha bisavó e, e, e avós foram escravas, né? e ela contava as histórias e tudo. E é essa cultura que, que, que passava para a gente, a gente tinha que casar com, com com branco, branco, né, para limpar a família, isso tudo era muito forte, né, você criar com consciência, em meio a essa cultura, né, você tem que, sabe, que a mulher é aquela dona de casa e tem que fazer tudo para agradar o marido, tanto assim que a cultura é, é, é grande, que você pode, pessoa da minha idade, eu estou com 77 anos, mas pessoas, por exemplo, da minha idade, é, pode contar essa história. É, por que, que eu gosto de asa, de pescoço e de pé de galinha? Porque eram as partes que nós tínhamos que comer, porque peito, coxa, era para o chefe da casa, para o chefe da família. Então... A gente vai vendo como é que as coisas vão acontecendo né, no mundo. Então, então, essa coisa a gente aprendeu muito. Né? E depois você vai... É, não pode ninguém falar na hora da comida. Ninguém conversa na hora da comida. Ninguém. Aí ninguém podia conversar. Aí um dia eu falei assim. E eu dava comida para os lavagens para os porcos. Dava mal, jogava a comida. Tipo... Aí, um dia eu resolvi. Tava, quando falou assim: 'ninguém pode falar, eu digo: 'Ah, eu vou falar. Eu não sou porco'. Porque o porco é que abaixa no prato, na, na, na, no cocho e começa a comer, a comer. Nem olha a gente, nem fala de nada. Bom, sabe que depois disso, né? Claro. Eu tive uma sobremesa daquelas, <risos> que, que se possa imaginar, porque era assim, né? Quer dizer, aquela coisa da, da escravidão, né? Do milho, do feijão, do açoite, isso se reproduzia na, na, na, na formação das famílias, né? E você, graças a Deus, mas graças a Deus que às vezes as pessoas falam da minha militância como negra e tudo, é, mas eu, eu, eu me libertei né, do ponto de vista espiritual primeiro. Sabe? Por isso que eu digo que essas coisas que estão acontecendo aí é que essa gente perdeu o amor. Quem perde amor, perde a fé nas coisas, perde tudo, é capaz de matar, é capaz de fazer um monte de coisa. Então, essa coisa espiritual, para mim, ela tem uma força muito grande, porque ela é, me ajudou na superação e no enfrentamento dessa, dessas coisas. Então, eu era é, essa pessoa que, de, de vez em quando, levantava no meio da família e dizia uma coisa que, que não era para dizer que não era da tradição da família. Acho que isso é, me levou muito ao questionamento. Então, o questionamento, para mim, fez muito bem. E aí, eu questionando as coisas, eu pude contribuir muito, fazer aqueles debates na família né, sobre o PT, porque eu não tinha nenhuma formação marxista, nem coisa nenhuma. O livro que eu tinha é, lido até então era a Cartilha de Infância, e a Bíblia, porque aí de Gênesis a Apocalipse, mas a leitura que você faz e a compreensão que você tem do mundo espiritual, né, com esta coisa da, da, da mentalização, né, é muito. E é por isso que, às vezes, as pessoas se apavoram com os evangélicos, com as coisas que eles fazem, porque se você, que não tem nenhuma relação... Com nenhuma igreja, eu digo que todo qualquer bom comunista ou revolucionário tinha que ler a Bíblia. Porque na Bíblia você vê as guerras, você vê como ocupa a terra, você vê como você faz justiça de salário, você vê também como é que você mata, como é que você destrói o outro, né você vê o que a gente chama de pecado dos outros, está lá na, na Bíblia, que é o nosso pecado, a usura, as fortunas, tudo isso está lá. E você passa a ter uma compreensão daquilo. Então, quando você é, está num partido político, eu estou dizendo isso para vocês, porque é um questionamento grande, o oh, um evangélico no PT, partido de esquerda. Mas aí você tem uma interpretação que é outra. Você não, eu não tenho nenhuma contradição entre a minha fé e a política. Eu não tenho, pelo contrário, pelo contrário. Né? Eu quero ser um sal no meio da massa. É, sabe? Você tem que ser isso: o sal no meio da massa, luz numa escuridão. Não dá para você ficar encastelado porque você se sente bem fisicamente, se sente bem espiritualmente e dane-se o resto. Então, o PT é um pouco assim, sabe? Esse negócio, quando eles diziam um PT igrejeiro, mas é que eu me identifiquei. Eu me identifiquei com o quê? Luta de quem? Dos pobres, porque já na minha militância de movimento social era isso que nós fazíamos. Nós lutávamos por água, por luz, e isso era muito revolucionário. A gente perdeu casa. A companheiros, lideranças, foram presas. E aí não tinha aviãozinho para tomar levar a gente para outro lugar, não. A gente ficava mesmo ali na comunidade, enterrava os livros quando o exército chegava, sabe? Vazia no chão batido, mas bem batida, eles olhavam para ver se tinha coisa, se era fresco, o que era aquilo. Não olha, muito, às vezes a gente cavava buraco de madrugada, quase que com a colher para não fazer barulho para enterrar os livros dos porque lá dos comunistas da comunidade, que tinha os livros, né? e a gente botava assim na casa da gente, porque ninguém, nós éramos insuspeitos, né evangélico reacionário, não sei o quê, truado. então bota ali, né? Bota ali. E trabalhávamos também, né? Eu, minha mãe era lavadeira, minha mãe lavou para o Juscelino Kubischek. Minha mãe. Minha mãe foi lavadeira do Juscelino Kubische. Entreguei muita roupa. Lá na casa do, do Juscelino, é, no Rio, né? No Rio. Ele morava no. no coisa aí, na campanha dele, ele pegava aquela carroça da fazenda, enchia de tudo, de fruta, e ele saía, o Juscelino, o bicheque de Oliveira, saía fazendo a campanha, e aí todo mundo subia naquele caminhão, às vezes os pais estavam procurando o espírito, está no caminhão do Juscelino. Uma coisa mesmo engraçada. Bom. É, então, isso daí, para mim, é, é, foi um, um aprendizado, né? que vinha mesmo assim ao meu encontro dos pobres. Era que a gente lutava, era porque a gente lutava. Então, a gente estava indo para um partido que é, se comprometia com isso. Ninguém dizia que é, ia dar nada para a gente. Né? Então, só dizia a gente vamos juntos. Juntos vamos lutar né, para acabar com essas aí, coisas. Você a gente sabe, né, você tem a primeira mulher negra, vereadora do Rio, a primeira deputada, né, primeira senadora. Né, você inaugurou, você tem esse papel histórico né, de, de, de romper com né, essa segregação, abrir o caminho para muita gente que está aí hoje. Né, que, apesar de tudo, de tudo de ruim que a gente está acontecendo, hoje a gente vê várias lideranças mesmas mulheres negras de esquerda ocupando mais espaço, para você abriu todo esse caminho, mas foi, teve muita dificuldade também dentro desses espaços, né? Quer dizer, eu lembro da outra que nós fizemos, você até falando da época da constituinte, que mesmo por ser mulher, né, não tinha nem banheiro feminino no congresso, né? Quer dizer, como é que foi para você ficar nesse espaço, né? Quer dizer, do poder, do, está lugar que não era até então. É, era, né? é não era. Né? É, eu, conto, eu conto da Câmara dos Vereadores, que é a primeira vez que eu fui fazer o um discurso, né? E eu não sabia se eu falava ou se eu batia as pernas. A perna batia a pau, pá, pá, pá. Assim, eu falei: eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou desmaiar, eu vou cair, eu vou. <risos> eu, coisa, e ali, Fernando, não vendo a hora de sair daquela tribuna para falar. Mas aprendi uma coisa: se eu não tivesse falado naquele dia, eu nunca ia ocupar a tribuna. E isso me serviu de lição. E eu vejo isso até nos dias de hoje. Gente que entra, tem mandato, entra e sai sem ter feito um pronunciamento. Impressionante. Ou você chegou, faz, ou não é. Então, eu enfrentava, quer dizer, eu tinha uma professora, né, a professora Medeiros, que era minha chefe, e ela estava ali para me ajudar a corrigir. Eu tive muita responsabilidade com o mandato. Sabia que eu tinha erro de português. Eu sabia que eu tinha que, que estudar mais um pouco, né? Eu não sou um Lula autodidático, Então eu tinha que é, conhecer as coisas. Então eu pude montar a minha assessoria sempre assim: botar um teórico xiita, uhum. né? Que é para equilibrar, mas era mesmo, eu morria de rir. Ah, aí na, na minha composição tinha é, LGBT negro, é, cadobrecista, evangélico, católico e todo mundo diz assim, como é que a Benedita é evangélica e ela faz isso tudo? Eu digo, exatamente, porque se eles não me ajudarem, eu vou ser só evangélica, eu vou ser só mulher negra, mas eu tenho aqui a cara do Brasil colocada, e é por aqui que a gente, eles vão me ajudar né, com o conhecimento deles, vão me ajudar a crescer e eu também vou ajudá-los né, na, na luta, no, no, no sonho da ideologia deles, né, que sempre tiveram, que era isso, né, os trabalhadores. Então, era, era assim que eu comecei, né, com muito medo, né? de ser hostilizada, era um mundo estranho, muito estranho. né No dia que eu fiz, né, que a gente faz aquele juramento, né, assim eu prometo, né? aí eu disse, mulher negra e favelada, assim eu prometo. Já ouvi lá de um vereador, Demaguga. Por quê? Aí eu dali falei, Demaguga? Já vou começar a brigar. Aí já comecei, já comecei ali, né? Porque qual é a demagogia? Eu dizia, mulher negra né? da favela. Então, como é? E enfrentar né? aqueles discursos daquela, daqueles caras que estavam né? 200 anos na, na política, né? O parlamento estava fechado, mas a eleição era indireta, mas eles estavam ali, né? E o Pude pude mesmo, e tive o Sérgio Cabral, pai, que era do PMDB, e eu do PT, mas ele tinha uma bancada grande, a maioria da bancada era do PDT, e nós dois é que tínhamos ali a representação da esquerda, a esquerda da cidade do Rio de Janeiro só tínhamos nós dois. Porque os outros... Um defendia só o Brizola, né? defendia lá o, o PDT. Né? E outros defendiam... O, o Sérgio Cabral fazia assim. Como é que você vai votar nessa matéria? Digo, olha, eu vou votar sim, né? PT. Aí, Vamos descer para votar. E a gente disse os dois. Às vezes era eu que perguntava, Sérgio, Está acontecendo isso, como é que a gente vai votar nisso? Aí ele disse assim, é, vamos ver, examina que tá, Vamos descer para votar. A gente vai votar não. E eles ficavam danados, né? Porque eu era sozinha, do PT, né? Mas o Sérgio tinha o, o, lá a bancada dele, né? E na bancada dele tinha um, uns caras muito, meu Deus do céu. Mas era demais, né? E também eram esses caras que também implicavam comigo. E não era só do ponto de vista ideológico. Aí era preconceituoso mesmo. Né? De saber quem vai sair com a Benedita, sabe? De, sabe, tentar me dar uma cantada e o meu marido lá, tente Como se eu tivesse disponível. Então, a gente... Enfrentou, e ainda continua enfrentando, a mulher enfrenta nesse espaço muito, muito... E as coisas que eu defendia, a questão do quarto de empregada, comecei a, a tratar de... É, eles queriam os vender os direitos das trabalhadoras domésticas, trabalhando o quarto da empregada mesmo. Porque eu fui trabalhadora doméstica, eu sei como é que é o quarto de empregada. É a vassoura, é o balde, é não sei o quê, mas não sei o que é lá. É tudo isso no quarto da empregada, entende? Isso. Então, eu sabia mesmo, eu fui para lá para defender essas coisas. Defender o povo da favela, botava o povo na galeria, criei uma chamada tribuna popular, que era o povo que ia para lá, mas eles só não deixaram eu completar... É porque, na verdade, era para as lideranças falarem na tribuna. Aí eles não deixaram. Mas a tribuna popular estava lá, todo mundo ia, e nós né, recebíamos ali as reivindicações e falávamos. Depois eu coloquei o mandato itinerante, porque aí você ia levar o mandato é, para a rua. Tudo isso o quê? Porque você tem um partido, né, um partido ideológico, um partido que batalhava contigo, mas mesmo dentro de um partido de esquerda, eu vi a necessidade de lutar contra o racismo, contra o machismo, e foi nesse crescente. Quando eu cheguei na Assembleia Nacional Constituinte, não era mais mulher negra favelada, era a voz do morro na Constituinte. E aí eu fui é, lutar por saneamento básico, e aí eu tinha Lulinha do lado, né? Muito bom, muito bom. Que aí Lula, não, tô aí, eu vou ficar aí com a Bené. Então a gente é, é, essa coisa da defesa da, das trabalhadoras domésticas teve muito apoio dele, né? Um cara respeitado, quem é Lula, né? Metalúrgico, pensei, né? Chegando ali e ajudando a gente nessas coisas, por isso que eu dizia tem que ajudar. O pai, o pai, infantil. É Acho que até hoje, né? Até hoje o Paim é aquele cara que não perdeu. E foram, foram chegando os outros, como o Vicentinho. Teve muita gente que não, não chegou ali com a bandeira da negritude. Eram negros, mas não com essa, com outra do sindicato disse, e foram todo mundo somando. Todo mundo somando. Somaram para eles, para o mandato deles, somaram para o meu, que, apesar de ser uma sindicalizada, que é auxiliar de enfermagem e assistente social, mas eu é, é, não tinha essa militância sindical. Né? Militância sindical. Então, foi muito legal né, isso e de enfrentar as outras coisas também é, na Câmara. E uma das que eu enfrentei, além dessa da Câmara de Vereadores, chegando lá, foi a história do banheiro. Como é que você tem um Congresso, uma, né, um Senado e uma Câmara que não tem banheiro feminino? Por quê? Por que isso? Porque nunca passaram pela cabeça dos lordes de que as mulheres pudessem um dia estarem ali. As pessoas, às vezes, não fazem essa leitura, né? não entendem. Aí, quando você vem assim de um partido que você questiona essas coisas identitárias, né, coisas... Que para eles parece coisa pequena, mas quando eu falo do banheiro para mulher, eu estou falando de muita gente, eu não estou falando de qualquer uma, não, eu estou falando de uma ou duas ou meia-dúzia, eu estou falando de 51% de mulheres que esse país tem na população brasileira. Né? Então, não estou falando coisas. E aí, você falar do trabalho, falar da economia, se não investir na mulher, não tem como fazer um país crescer. Né? Você falar da paridade, da igualdade, você falar do investimento na, nas mulheres, investimento de ordem política. Então, o PT inaugurou essa coisa de políticas de cotas, foi com o Partido dos Trabalhadores. Marta Suplicy apresentou o projeto na Câmara que ela estava deputada federal, eu a apresentei no Senado como senadora. Então o PT tem muito a ver com com essa nossa luta. Ele abraçou a nossa luta. O Movimento Negro não só o fato de ter criado o Ministério é de ter executado políticas de combate ao racismo, porque criar poderia ter criado e deixava lá no canto. Porque é, para isso nós tínhamos a Fundação Palmares desde o governo do Sarney. Entende? Desde o governo de Sarney. É, nós tínhamos a Fundação Palmares, mas que, no entanto, ela ficou restrita à questão cultural. Mas não. No governo de Lula, essa questão foi uma questão de políticas públicas. Não era um programa de governo. Era uma política pública para a comunidade negra. Né? Assim como tinha política para o povo indígena. Então, isso foi. Foi políticas para as mulheres, mas, antes, a gente tinha um conselho de mulher. Né? Um conselho de mulheres que batalhavam né? para que a mulher tivesse... Foi importante nas políticas de cotas para as mulheres, né? Os outros partidos começaram a abraçar essa história, mas quem executou essa política foi o Partido dos Trabalhadores. Ele cumpriu dentro e fora, porque a gente dizia que queria tirar a direção do partido, que a gente não aceitava não estar. Depois que veio também a igualdade racial, a gente começou a fazer esse debate. Até hoje a gente ainda luta e briga para ter essa representatividade, né? e aí agora eles entram num discurso de meritocracia para poder derrubar a política de cotas e a gente está lá para dizer que não, a gente não está falando de qualquer coisa foi importante essa dura que nós demos do recurso é, é, para a campanha das mulheres né? do, do, do fundo eleitoral e do fundo partidário então, para investimento na formação que antecede o processo eleitoral então, nós estamos falando de coisas grandes, né? Então, o que, que um banheiro puxa, né? A, a, a puxa, quer dizer, você está ali. Hoje a gente ainda está lutando, porque agora nós estamos com umas duas ou três deputadas grávidas, aí não tem nem nada lá que diz que elas têm que ter licença à maternidade. Eu me lembro quando Jandira ficou grávida foi a mesma coisa, porque a Jandira se recusou e nós apoiamos. Não quero, não quero licença médica, eu quero licença à maternidade. A Constituinte, já, a Constituição Brasileira, já estava garantindo isso. É? Agora, e eles vão deixando para o lado. Na hora que aparece a mulher grávida, mas aí a gente tem aonde recorrer. Hoje tem. Não, é licença maternidade. Como é que vocês vão fazer? Eu não sei, vocês já deviam ter mudado o rendimento interno. Se não mudar, é problema. Mas agora nós queremos licença maternidade para as deputadas que estão grávidas. Nós não queremos um banheiro fora do nosso gabinete para sair correndo pelo corredor, disputando banheiro. Não, não. Nós não queremos. Então, brigamos por isso. Tem uma coisa que foi na Câmara de Vereadores que eu apresentei um projeto, como eu disse, no meu gabinete tinha os moderados e os radicais. E o meu assessor, o assessor parlamentar, ele ficou horrorizado quando eu apresentei um projeto para botar nos banheiros um cabide Só mulher tem essa sensibilidade. Como é que você vai num banheiro com bolsa? Você vai no banheiro com casaco? Onde é que você botava? No chão. Rir de mim, eu não... não... Ah, botar um cabide Hoje é uma coisa nacional no país. Terreta no banheiro, tá lá o cabidinho, meu filho. Aí, cada vez que eu entro ali, eu olho, opa, tá aqui o camidinho. Agora, você vê, isso tem a ver com a sua higiene. Você vai botar um negócio no, no, no chão do banheiro, aí depois você vai vestir aquilo, ou vai pegar a bolsa, vai botar no colo, mesmo que você lave a mão, entende? Então, essa sensibilidade, essas coisas, só quem está no dia a dia da luta, sabe que conhece e é que vê a importância disso tudo. Então, quando dizem que o PT é, é um, um, um partido de, de, de trabalhador, de operário, de coisa, que, que maravilha que ele é assim, ele é dos trabalhadores e das trabalhadoras. Como eu já disse, desde o Congresso da CUT, trabalhador é o quê? Tem gênero, tem raça, né? tem sua ideologia. Medita, por favor, dessa mesma forma que você né, teve esse papel público nos né, seus mandatos de representar uma mulher negra no né, espaço público, mas eu queria que você falasse um pouquinho também da parte interna do PT. Como é que você enxerga essa trajetória dessa sua luta também dentro do partido? Né? Porque há uma diferença de 40 anos atrás para hoje, mas eu imagino que você tenha tido também muita luta dentro do partido, né, pra, pra até chegar a esse momento em que foi que foram aprovadas cotas é, raciais dentro do próprio partido também, né? de idade, enfim. Como é que você vê essa, essa a trajetória dessa luta? Olha... É... O Lula presenciou muitas cenas preconceituosas e racistas comigo. Talvez, até aquela época, ele não tivesse sentido né, dessas coisas, mas aí ele foi quem saía comigo entendia E para dentro do partido, não tenha dúvida. Enfrentei, e a gente ainda enfrenta, machismo e racismo. É que, sabe, ele fica lá dentro. Né? E você sabe quando uma pessoa, consciente ou inconscientemente, lhe está tratando diferente, por conta da cor da sua pele, e por conta do seu gênero, você sabe disso. As pessoas arrumam uma justificativa, uma coisa, para dizer que não é por aí, sabe? Não é por aí. Porque, então, você trabalhava a questão do capital e trabalho. Essa essa formação do Partido dos Trabalhadores. Quando você entra com, com essa questão racial, você entra com política de gênero, Aí, você vai falar de deficientes, gente. vai falar de pessoas com deficiência, você vai falar de, de é, LGBT, você vai falar de não sei o quê. Para uma cabeça de formação marxista, leninista, trotskista, seja lá laudoísta que for, né? não existe isso. Não existe. Isso divide na concepção ideológica. E muitos ainda pensam dessa forma. Outros não. Outros já cresceram. E eu digo isso que isso é falta de crescimento. Eu não tenho medo de me sentar com nenhum povo é, intelectual que já leu isso, que já leu não sei o quê. Eu, eu li a minha Bíblia. E ali ela tem princípios que me diz que eu tenho que me envolver, que eu não posso ficar parada. Então, quando você fala, oh, os evangélicos o neopentecostais está fazendo isso, não tá fazendo isso, é o ser humano. Não é a, a denominação dele que está fazendo isso. Ele é que é assim. Porque as pessoas têm caráter, ou não têm. Entende? Então, as manifestações que se dão, elas são do ponto de vista físico, ideológico, está tá, tá aqui, está nessa carcaça aqui, entendeu? Então, por que, que eu vou achar que vai dividir quando eu chego e digo, olha, eu sofri uma discriminação, ah, mas isso acontece com todo mundo, ah, tem racismo, mas isso acontece, até pouco tempo, até pouco tempo, pouco mesmo, e ainda temos alguns, estou falando de PT, tá? E tem algum que discute que a luta é de classe. E a gente tem que colocar que classe tem raça, tem gênero. Tem local de moradia. Tem cultura. Não vai me dizer que o Paraíba é igual o Cearense, que o Cearense é, é igual o Baiano, que o Baiano é igual o Carioca. Não é verdade. Você tem cultura com regionais e aquela que já... É de uma tradição, de que você vem daquilo. Entendeu? Vê se as pessoas perdem. Gente, é, eu vou falar isso, mas não é para coisa, não. Não precisa nem colocar em nada. Mas eu sou casada, eu estou no meu terceiro casamento. Eu casei com um fluminense, depois eu casei com um baiano, com um, um pernambucano, e agora eu estou casada com um baiano. Todos eles eu frequentei o seu, o, o seu estado, a sua região, todos eles. Todos eles eu conheci as famílias, todos eles eu conheço os jeitos e os sotaques. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. E isso é Brasil. Isso é Brasil. Então, você não pode, de forma nenhuma, achar que a gente vai lutar só contra o capital e trabalho. Luta de classe. Tá. A luta de classe? Se fosse só uma luta de classe, nenhum negrinho ou negrinha que tem uma posição melhor chegaria em casa para dizer que ele foi discriminado, que ninguém brincou com ele, que ninguém está junto com ele, que ele é o diferente da sala. Pensa bem isso. A gente tem que pensar nisso. Então, a gente tem que falar das pessoas como elas são, por inteiro. Entende? Então, eu quero fazer minha luta de classe. Eu sei que é luta de classe. Mas eu não posso ignorar, de forma nenhuma, de que existe uma luta... Dentro da luta de classe, que leva a que o racismo e o machismo se acentuem. Por que, que não somos 50% de mulheres no Congresso Nacional, na política, hein, gente? Isso sem falar em qualquer coisa. Na luta de classe, falando de classe. Se é a luta de classe, a gente tem que estar lá. Se é só a luta de classe, tem que estar lá. Não é, gente. Não é. Ela existe, a luta de classe? Ela existe. Mas o racismo é muito mais forte. Ele consolida a formação da sociedade brasileira. Foi de um estupro que se fez esse país. Né? Foi de uma escravidão que tornou esse país. Foi desaculturando o, o, o povo indígena e, e, e os negros trazidos por eles, da, da, que os europeus, se a gente não considerar isso, Aí fica tudo, ah, não, o céu é azul, cheio de estrela, né? A menina vai vestir rosa, o menino vai vestir azul e acabou. Isso tem, um, isso tem um por quê? Por que menina tem que vestir rosa? E eu, quando a, a, a, a, saiu essa história de menina veste rosa, menino é, veste azul, as pessoas ficaram fazendo chacota. Eu falei, faz não. Não faz não, porque eu faço outra leitura disso. Porque nós estamos voltando aos velhos tempos e vamos para fogueiras, suas bruxas. Porque tem um modelo para você de menina e tem um modelo para você de menino. É isso que está colocado, não é simplesmente a cor da roupa. A gente tem que pensar nisso, do que o projeto que nós estamos lutando contra ele. Que projeto é esse? Se não é um, um, uma, uma perda de identidade que querem nos impor, depois dos avanços, conquistas que nós tivemos. E ninguém pode negar que o PT não teve uma mão enorme dentro de tudo isso. E a maioria das coisas que nós estamos, enquanto eles nos xingam, nos chamam disso, daquilo eles também não apresentam outra coisa. Se eles querem mudar alguma coisa, eles querem mudar exatamente aquilo que foi produto criado no governo de PT e que eles querem botar um outro nome, né? fazer mais corte, botar um outro nome, fazer menorzinho aquilo. tem nada de diferente, porque não tem esse projeto. Então, é importante, é muito importante a gente, nesse governo, acompanhar essa leitura. O PT, né, nesses 40 anos, teve erros e teve acertos. E eu repito uma fala de Lula. O PT é cobrado pelos seus acertos. Mais cobrado pelos seus acertos. Menos cobrado pelos seus erros. Porque se fossem só os erros, principalmente... Os erros que eles atribuem a nós do PT, eles não ficavam pedindo para a gente fazer autocrítica. Se autocrítica, ah, tá bem, olha, eu errei. Pronto, fiz a autocrítica, fiz, Confesso, eu não estou na igreja. Confessar uns aos outros, está escrito lá na minha Bíblia. Gente, é isso partido político, é isso? Não, não é. Entende? Então, é exatamente porque eles sabem que o Brasil estava indo no, no, no rumo certo. Botar essa negrada na universidade, olha como mudou. Gente, eu, eu vou às universidades e fazia palestra. Eu agora me encontro na universidade e não é só porque eu encontro os negros na universidade. É isso é que eles não querem. É que eu encontro os negros e encontro os brancos. Os negros no mesmo pé de igualdade. Os dois estão ali porque o Lula nunca fez, nem Dilma fez política de separação no é Apartheid. Pelo contrário, nós tivemos e estamos juntos, sempre juntos. Então, o meu filho, a minha filha, meu neto, meus bisnetos, eu já sou bisavó, então meus bisnetos vão entrar na, na, na, na universidade junto com o, o, o, quem? o cara mais rico do mundo. Não, pode ser que não, porque agora que eles estão acabando com as escolas públicas, para ninguém estudar, para o pobre não estudar, mas até lá a gente não vai deixar, se Deus quiser, e Deus quer. Então, você vai ver aquele menino com aquela menina. Até hoje, eles olham para as crianças e olham para a juventude ah, de bocas abertas. Que como essa gente é inteligente, como? Nós estamos em crise na cultura brasileira. Em crise. Bom, está em crise em tudo, né? Na cultura. E a cultura é uma coisa revolucionária, ideológica. Você entra na, forte na censura, entra, entra forte nos costumes, né? Entra, entra uma coisa séria. A gente não pode... Deixar para lá, olha que Hitler fez, por onde ele começou, como é que eram as coisas, né? Então, a gente não pode. Então, a cultura está uma loucura. Nesse momento de crise na cultura, os melhores espetáculos que o Brasil não via estão sendo feitos por quem? Pelos negros. Olha a invisibilidade dessa gente. Acha que eles nasceram por causa dessa crise? Não, já existiam. Estavam produzindo cinema, teatro, sabe, circo, tudo, tudo, tudo, todas essas coisas. Mas estavam invisíveis. No momento de crise, então, que é chamada grandes empresas, né? grandes produções, eles estão aparecendo... E é uma coisa espetacular. Aí você tem um corte na cultura, o conteúdo nacional já vai sofrer uma privatização daqui a pouco. Por quê? Eles têm medo disso, que nesses 40 anos o PT conseguiu fazer. E eu repito mais uma coisa dita pelo Lula, que ele fez mais do que todo o tempo dessa república e oito anos e mais seis é, anos de Dilma. Muito mais o PT fez, muito mais. Eu acho que se tem uma inveja muito grande do PT. E eu me emociono muito com isso, sabe, gente? Quem, quem veio lá de baixo quem sabe o que é, que é miséria, quem sabe o que, que é pobreza, sabe o que foi feito nessa nação, mas sabe também o ódio que eles têm disso. Então, a minha vida corre perigo, porque eu ainda tenho que lidar com isso. Então, é por isso que a gente luta pelo Lula, porque ele é essa liderança que foi capaz, capaz de, quando nada, amenizar, essas relações, porque eu fico imaginando, imaginando, se não tivessem feito o que ele fez, se nós iríamos resistir agora, não iríamos gente, não iríamos, você vai para a universidade, você tem orgulho, você vê lá, não tem nenhuma, inteligência é inteligência, pronto, o que falta é oportunidade, você deu a oportunidade, você vai ver a inteligência no branco, no indígena, no negro, não tem nada disso, sabe? E quantas das vezes eu vi gente com talento não poder ter nada, e eu vejo Lula, eu não vejo só na questão da comida, sabe? Do combate à fome e à miséria, eu vejo na dignidade, na moral que a gente precisa. E é no amor que a gente precisa. Que às vezes a gente nem quer nada de ninguém. A gente só quer um abraço. A gente só quer um cumprimento. E você olhar para a pessoa e saber que ela não quer te dar esse cumprimento. Ela não quer esboçar um sorriso para você porque ela tem ódio. Porque ela não gosta. Porque ela é racista. Porque ela é machista. Como? O ser humano não nasceu para isso. A gente nasceu para amar. Então... Por que, que a gente tem que é, fazer tanta maldade com o outro diferente? Por quê? Se a gente vive aqui, nós temos um tempo, todos nós estamos de passagem. Ninguém vai ficar eternamente, mas não vai. Ficam as nossas obras, ficam os nossos legados, mas nós não. Nós vamos partir um dia. Mas enquanto estivermos aqui, por que esperar chegar no céu? Comece aqui a sua obra. Né? Comece o seu caminho. É, é, é, na, na minha igreja tem um hino que ele... Que, na minha igreja não, ele é do preto e branco. Que é um conjunto evangélico. Que ele diz, organize-se. Né? É, e ele tem uma hora que ele diz, quem é que disse que quem não é rico vive triste? Sabe? Quem é que disse que a vida dos outros é, é, acho que é mais ou menos assim, é fuxico? Quer dizer, se envolva, né? se organize, para desorganizar, e o hino diz, para desorganizar o que eles organizaram. Porque você precisa se organizar para desorganizar o que eles organizaram. É assim que eu vejo o meu partido, é a paixão que eu tenho pelo PT, o PT tem uma história linda, maravilhosa, tocante. Sabe que a gente ama o PT, né? Briga com o PT, xinga o PT, mas não sai do PT. Até porque se sair, morre. Eu ainda não vi ninguém que entrou para o PT com ideias e saiu do PT para procurar em outro lugar ele não encontrou em outro lugar e saiu saiu do mapa podia continuar não existe vitória sem luta não existe ela não não existe perfeição assim como não existe vitória sem luta por isso o PT tem que existir e existir diante de tudo que o nosso partido passou e tem passado e ele é partido, ele continua sendo partido. Quando eu vi a vigília, meu Deus do céu, olha quanto tempo, mais de um ano. Uma vigília. Nunca ficou sozinho um dia dessa vigília. Todos nós temos a responsabilidade, não posso ir agora, mas eu já estou programada para ir e tá? tal. Outros assim, não, eu não posso ir agora, mas eu estou mandando alguém ir lá, e eu não posso ir agora. Quer dizer, uma coisa... Isso é amor, gente! Isso é muito amor, isso é muita dedicação. E isso também é um respeito ao povo, sabe? É um respeito. Eu amo você, você me ama, eu te respeito, você me respeita, eu faço tudo por você, você faz tudo por mim, faz-me lembrar daquele, daquela música que diz fala que me ama, mas só que é da boca para fora, não. Tem que a festa e a obra é morta. Tem que amar e mostrar que você ama. E Lula ama esse país. O Lula ama a gente. O Lula é gente. Você pode dar um beliscão que ele sente, sabe? Sente muito. E passa muita energia para gente, passa muita força. Né? Eu brincava muito com a Marisa. Marisa gostava muito de pitanga. É, e eu dizia assim: ah, nem me incomodo, porque eu também gosto muito do Lula. Entende? Por quê? Porque essa coisa, assim, o Lula é, é, é aquela coisa que a gente traz no coração, que a gente gosta de abraçar, de beijar. Hoje eu tenho 200 mil fotos com o Lula, poderia não tirar mais, né? Mas não, talvez que eu quero, eu quero tirar uma foto aqui, eu faço igualzinho os outros, tieto vou para lá, agarro. Líder, gente, líder. Não é culta personalidade que eu estou fazendo, não. É porque o cara é líder e a gente tem que honrar aqueles que nos honram. E ele é uma pessoa honrada que tem nos honrado. O PT deve se orgulhar muito do líder que tem. Nós devemos nos orgulhar do líder que nós temos. Não é perfeito. Nós também não somos. Sentimos as mesmas reações que ele. Então, por conseguinte, me diga se a gente tem algo diferente, aí não é para o PT. Então, o Lula, há muito tempo, já deixou de ser do PT. Nós não podemos ser egoísta O Lula é um líder, ele eu, um homem iluminado. E, coitado de nós, do PT, se a gente quiser amarrar o Lula, sabe? Não, nós, nós não temos esse tamanho. Nós não conseguimos. Aí eu falo, só com o homem lá de cima. Porque aqui embaixo, não temos, não. Muito obrigado. Obrigado. Terminamos? Eu acho que eu falei pra caramba. Eu falei, eu disse, não vou chorar. Eu, não, eu disse, eu não vou chorar, eu vou fazer. Eu não vou chorar, eu digo que eu não vou chorar, eu eu não vou chorar mas eu choro. Eu digo que não. Não, mas eu choro, gente, eu choro. Gente, vocês não têm ideia. Quando o Lula fala. Puxa, é bom uma criança. né? É... Às vezes você tem filho, não vê nem a cara do filho. Gente, passa assim um filme na minha vida. Eu sou da luz de lamparina. Eu sou da luz de vela. Eu sou da, da, da, da, da aquela pessoa que a primeira vez que chegou a luz elétrica, todo mundo saiu de dentro de casa para poder ligar a chave, sabe? Pensa bem o que é isso para todo mundo. Que coisa boa foi chegar a luz na minha casa. Que coisa boa a transposição do Rio São Francisco, que esses miseráveis não querem dar continuidade. Eu fico pensando, quatro horas da manhã, a gente... Pra, arrumar água, água à distância, botar a lata d'água na cabeça, chegar e medir para tomar banho, pegar a última, a última água que enxagou a roupa de fora, é que aquela água aproveitar para tomar seu banho, sabe, aí você abrir uma torneira e você ver cair água gente, a gente não valoriza, eu falo sempre, meu Deus, Deus deu tudo de graça para nós, essa natureza fantástica, extraordinária, e a gente tem fome, a gente tem egoísmo, a gente não quer dividir nada, isso não é possível, e a gente quer destruir uma liderança, porque essa liderança meteu na sua cabeça que pode fazer alguma coisa, e pode, e está fazendo, ajudando as pessoas. Mas essa gente nunca botou o pé em nada, nunca sentiu falta de nada, não sabe. Agora, uma coisa eu tenho certeza que essas pessoas não têm, elas não são bem amadas. Não são, não são bem amadas. Isso eu tenho, os amigos que têm são falsos, estão por conta do que eles têm, do que eles são capazes de fazer, eles não têm. Eles não têm uma pessoa para chorar porque está sentindo falta deles, não tem. Não tem, pode chorar, está sentindo falta do dinheiro dele, da propriedade que ele tem, mas não tem, não tem, não tem. É com muito orgulho que eu saio pela rua, sabe? Houve xingamento? Houve, ainda houve, houve mas a gente sabe como é que foi criado esse, esse xingamento. Mas o que eu mais ouço, que dia que ele vai sair, hein? Vocês não vão tirar ele de lá? Ou então, puxa o que estão que fazendo com ele? mais não tem gente, ele foi o melhor presidente para esse país, é isso que eu ouço, eu ouço das pessoas simples, é mentira que a gente quer criar ideia de que os evangélicos ficaram todos do lado de lá, que as mulheres, que os negros, que não sei o que, não, não, as manifestações que eu vou, todas elas têm acaba com Lula livre, e feito às vezes pelo governo, pelo não sei o que, acabam com o Lula livre, as pessoas gritando, as pessoas não tem, as pessoas querem, querem, querem realmente. Então, é, eu tenho certeza que aquelas pessoas que nunca tinham visto seu filho, que ligou a luz, teve que sair para o lado de fora, igual a mim, tenho certeza que essas pessoas gostam do PT e amam o Lula, tenho certeza. Eu tenho certeza também que essas pessoas que recebeu Minha Casa Minha Vida, sabe? E que antes morava numa casa de sapé, de barro, e até de papelão, como eu, sabe o que é ter uma casinha? Trazer o seu amigo para casa, sua amiguinha de escola, vai tomar um café lá em casa. Eu tenho uma casa. Ninguém tem um palacete, mas uma casa. Sem trabalho e sem casa, a gente não tem honra. Não tem, não tem mesmo. E tudo isso eu vi acontecer nesse país. Então, o que, é que eu posso dizer do PT nesses 40 anos? Né? Diante de tantas coisas ruins que aconteceram, o PT foi o bem melhor que a gente recebeu. E eu tenho muita fé em Deus de que esse partido ainda vai ter muita gente, ainda que nem esteja afiliado a ele, mas que se afine com essas propostas, porque nós podemos criar na terra ou o inferno ou o céu. Quem disse que o céu começa lá, não, o céu começa aqui, o inferno também. Né? Então, nós estamos numa batalha, nós estamos numa grande batalha, e é uma batalha espiritual, eu é, digo, é a luta do bem contra o mal, e é verdade que é a luta do bem contra o mal, mas o bem vai vencer, e já está vencendo, mesmo que eles não queiram. Como diz o Lula, eu fecho dizendo, né? podem matar uma rosa, duas rosas, até três rosas, mas não impedirão a chegada da primavera. Estamos aí.